Olá, sou Geraldo Varjabedjan, um dos membros do GT Consumo Crítico do Instituto Procomum. Consumo crítico é uma evolução do consumo consciente. Nosso trabalho todo é focado no pré-consumo e é independente de informações fornecidas por fabricantes, rótulos, distribuidores e vendedores. Nós vamos além a partir de processos de pesquisa, principalmente na internet, e compartilhamos essas informações em grupos de consumo organizados, clínicas de hábitos e processos de emancipação baseados em receitas simples de baixo impacto ambiental, social e econômico, visando principalmente as dificuldades de renda das pessoas. Esse é o trabalho do GT Consumo Crítico do Instituto Procomum. Pessoal. que a gente usa né, nesse sentido é tentar fazer o máximo possível de coisas que a gente é, consome em casa. E a gente vai dar um exemplo hoje fazendo uma oficina de sabão líquido para lavar roupa. Por que, que a gente sugere essa troca de sabão? O sabão é o sabão em pó, normalmente a gente usa, além de uma infinidade de ingredientes que a gente desconhece, que a gente não sabe de onde vem, que são nocivos para a saúde, é, ou que estragam a roupa né a gente não absorver isso a gente costuma fazer as coisas com o mínimo de materiais é, industrializados possível é, essa receita que a gente faz ela, a gente vai usar uma barra de sabão de coco um sabão de coco natural aquele que você achar que tem a menor quantidade de ingredientes bicarbonato de sódio álcool e água só isso, e aí a gente precisa de algumas coisas para ajudar né? um medidor para conseguir dosar as as quantidades, pote de vidro, garrafa plástica para armazenar depois. Então é, eu coloquei 2 litros de água para ferver, enquanto essa água estava fervendo eu vou ralar a barrinha de sabão de coco. Essa barrinha de sabão de coco ela tem 100 gramas, então 100 gramas de, de sabão de coco para 2 litros de água. A gente começa a jogar ele aos pouquinhos dentro da água até ele derreter por completo. Mas, se precisar vai dando uma mexidinha, mas ele, ele derrete bem. ter cuidado para não subir muito. Mas como agora a água já está mais filiada, vai ser mais estranho. 10ml do de, de sabão, dependendo da quantidade de roupa, vocês vão lavar mais coisa, pode colocar uma 150 assim. E uma outra dica que a gente dá também é colocar de 30 a 50 ml de vinagre para roupa ficar maciezinha. Porque aí não precisa usar maciante, não precisa dar oceano, não precisa usar mais nada. Ele faz uma espuminha aqui. Agora tá pronto, só esperar esfriar e colocar nos vidrinhos ou na garrafinha que tem em casa. Então é isso, a gente já esperou esfriar, armazenou o nosso vidrinho aqui, pode ser na garrafa, pode ser na que tiver em casa. É legal deixar separado algum copinho, alguma medida que fica em torno de 100 ml para usar por lavagem. Botar, se tiver vindo da roupa pode botar um pouquinho mais. E é isso. Também tem uma outra opção se você quer um cheirinho, né, quer usar um óleo essencial, alguma coisa, depois que esfriar pode jogar algumas gotinhas que aí vai deixar um perfuminho na roupa também. É isso então. Tá?